Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma música muito legal, que eu gosto bastante, gostosa de escutar, da Rose. Ela é bem fácil para aprender francês, porque além de ela ser lenta, essa música em específico, que o título é La Liste, ela faz uma lista, de coisas que ela quer fazer com o namorado, o amante-marido, o não sei com uma pessoa especial para ela, então ela faz uma lista. Então ela usa muitos verbos no infinitivo. Então ela é uma música bem boa para aprender verbo. E se você está aprendendo francês, essa é uma cantora muito legal para você escutar as outras músicas também, porque ela fala devagarzinho e tal, a gente consegue acompanhar melhor. pra ver o que que a letra dessa música quer dizer. Aller a un concert, revendre ma chambre vert, verre, de la vodka, aller chez Ikea. Então já começa com as coisas da lista ali, o que que é aller a un concert, então ir a um concerto, quando eles usam a palavra concerto, eles não estão se referindo a um concerto de música clássica, mas qualquer tipo de show, quando você vai a um show, você vai falar que vai a um concert. Pintar ou repintar o meu quarto de verde. Então eu tenho o verbo pendre, que seria pintar. Então repindre, provavelmente porque o quarto já está pintado. Então eu quero pintar de novo de alguma outra cor que vai ser o verde. Boire de la vodka. Então beber vodka. Opa, essa frase aí é fácil de traduzir também. Mas para os novatos em francês. Tem ali uma coisinha que fica meio estranho, né, que fica meio a mais. Quando a gente diz boire de la vodka, em português a gente diria direto beber vodka. Aí eu tenho ali as palavrinhas de e la, que são em franceses... Partitivos. Em francês, quando a gente não tem a quantidade de, do que a gente está se referindo, a gente precisa usar os partitivos. Então eles aparecem bastante, bastante, bastante, e em situações onde em português a gente não colocaria nada, tá? Então tem tenho o de la, que é o feminino, de é o partitivo masculino, e de é o partitivo plural. Então eles vão aparecer sempre quando você não sabe a quantidade de alguma coisa, aí você põe um partitivo. Então, boire de la vodka, beber vodka, não sei quanto, então por isso o partitivo, de lá. E, a leche, IKEA. Ir na IKEA. A IKEA é uma loja de imóveis famosíssima na Europa. Tá? É uma loja enorme e é um lugar, assim, bem casal mesmo, né? Lembrando que ali eles usaram a preposição CHE, mas lá na primeira frase eles usaram a preposição A. Então, aller à un concert. Eles poderiam também ter colocado aller a IKEA. Mas, normalmente, a preposição chê, que a gente já viu, né, se refere na casa de alguém. Quando a gente fala de algum lugar, assim, uma loja, uma loja que tem um nome... Muitas vezes a gente pode usar che também, porque a própria loja normalmente vai, vai se referir como che vene chê, IKEA. A preposição chê, ela dá essa ideia, assim, de um pouco mais aconchegante, como se você estivesse realmente indo na casa de alguém. Então ela vai aparecer, sim, com alguns nomes de lojas, assim, pra parecer que é mais gostosinho, uma coisa mais próxima, mais íntima ali. Tá? Mas se não, a gente poderia ter usado a Léa, IKEA. Mettre en décolleté. Louer un et e puis tout massacrer. Então, meter um decote, colocar um decote. Louer un ameublé, alugar um mobiliado, um apartamento mobiliado, provavelmente. E depois o que ela diz? E puis tout massacrer. E depois massacrar tudo. O que ela quer dizer? Que ela vai chegar com um machado quebrando todos os móveis do apartamento? Será? Hum, Provavelmente não. Vocês vão perceber nessa música que ela faz listas, assim, de coisas bem simples, bem manais, aí daqui a pouco tudo aquilo acaba. Eu acredito que ela tá querendo representar mais ou menos esses altos e baixos da vida de casais e coisas. Ai, ah, vamos, tá tudo bonitinho, juntinho Que a pouco, pá, briga. Mas aí depois, pleurer pour rien, acheter un chien, faire semblant d'avoir mal et mettre les voiles pleurer pour un rien, chorar por nada, chorar por um nada, a gente fala isso em português, né, chorando por nada, então é isso que ela quer, pleurer pour un rien, e depois acheter un chien, comprar um cão, um cachorro, que também é uma coisa de casal, como comprar um cachorro antes de ter filho, acheter un chien, e depois faire semblant d'avoir mal, faire semblant em francês quer dizer fazer de conta, fingir, tá, então fingir, ter dor, avoir mal Quando você tem dor em qualquer parte do corpo Você pode dizer J'ai mal à la tête J'ai mal à la main J'ai mal à la poitrine, por exemplo Então, far semblante de avoir mal Fingir que está com dor E mettre les voiles Mettre les voiles é uma expressão em francês baseada no, no linguajar marítimo, né? Mettre les quer dizer colocar as velas, tipo, içar as velas, ou seja, embora, fugir, quando você tá fugindo é uma expressão, tá? Quando você tá indo embora, tá? Vai lá colocar as velas, entrar no barco e... Pro meio do oceano, não sabemos o que espera. On va mettre le voile. <risos> Fumer beaucoup trop, prendre le métro et te prendre en photo. Então, fumar muito. Quando eles usam ali, beaucoup trop, é meio que uma expressão que significa, nossa, pra caramba, fuma pra caramba. Normalmente você só usa o beaucoup, né, com um verbo, fumer beaucoup. Eu fiz um vídeo sobre isso também, se você tem um pouca dificuldade para saber a diferença entre beaucoup, très e trop, você pode clicar no cartão aqui em cima que eu tenho um vídeo especial falando só sobre isso. Tá, mas quando eles usam beaucoup trop, isso não é uma coisa, hum, digamos assim, da norma do francês. Só você usa trop, fumer trop ou fumer beaucoup. Trop significa demais. Mas quando você coloca os dois juntos, viram uma expressão que dá nesse sentido. Fumar pra caramba. beaucoup trop é demais mesmo, sabe? Então, fumer beaucoup trop, prendre le métro, então pegar o metrô e depois te prendre en photo. Então, te pegar numa foto, né? ou seja, tirar uma foto. Tá? Você pode usar esse, essa formação da frase em francês Te prendre en photo Je vais te prendre en photo Quer dizer, eu vou tirar uma foto sua Jeter tout par le fenêtre Temer de tout mon être Je ne suis bonne qu'à ça Est-ce que ça te déçoit? Hum. Então, jeter tout par le fenêtre Jogar tudo pela janela Ou seja, abandonar tudo A gente pode falar isso também em português né? ah, Jogar pela janela Pode Acho que pode falar isso em português também, quando você abandona alguma coisa. Então, opa, lá temos aos e baixos, aqui temos mais um baixo. Então, vou jogar tudo pela janela, mas aí depois, diretamente, temer de tout mon être, te amar de todo o meu ser. Je ne suis bonne qu'à ça. Opa, essa frase é interessante porque é um mecanismo um pouquinho diferente que o francês usa para dizer eu só sei fazer isso, eu só sou boa nisso. Quando a gente tem o ne, e o que, juntos em francês, aí não é uma negação, né? Normalmente o ne vai indicar uma negação, mas ali, quando ele, quando ele está com o que, significa só isso, tá? Então, je ne suis bonne que ça, eu só sou boa nisso. Est-ce que ça te déçoit? Isso te decepciona? Lembrando que o est-que, ali não tem uma tradução, assim, direta. O est-que simplesmente indica uma pergunta em francês, então, est que, a gente não precisa traduzir, tá, sei que vem uma pergunta, ça te déçoit? isso te decepciona, est-ce que ça te déçoit? J'ai rien trouvé de mieux à faire. E ça peut paraître bien ordinaire, mas c'est la liste de choses que je veux faire avec toi. Então, j'ai rien trouvé de mieux à faire, não encontrei nada melhor para fazer. Isso pode parecer bem isso parece algo ordinário, comum, não isso pode ser comum, mas é a lista das coisas que eu quero fazer com você. Mas é a lista de coisas que eu vou fazer com você. Te fazer morrer de rir, aspirar de subir. Então, te fazer morrer de rir e aí. Aspirei, então aspirar, respirar o seu suspiro, então quando você está conversando com a pessoa bem de pertinho Você está respirando, no momento que ela está suspirando, você aspira o suspiro dela, isso que ela quer dizer Aspirei te soupir, m'enfermer tous les jours, écrire des mots d'amour Então, m'enfermer tous quando você fica dentro de casa, dentro de algum lugar sem sair, você pode usar esse verbo em francês Manfermer, então ficar fechado, então ficar fechado o dia inteiro Manfermer tous les jours, durante todo o dia Écrire des mots d'amour Escrever palavras de amor Écrire des mots d'amour Par mon café noir então Beber o meu cafézinho preto Me lever en retard Levantar atrasado ou atrasada, então me lever, porque sou eu né, que vou me levantar, me lever en retard, pleurer sur un trottoir, pleurer sur un trottoir. Então, para entender essa frase aí, que é de novo a frase que vai quebrar ali a harmonia, pô, estamos no baixo da música, no baixo da música não, mas da, da relação ali, nos problemas, que é chorar na calçada, pleurer restaurant trottoir. Então imagina você com a pessoa amada indo naquela festa muito esperada há muito tempo, você vai lá e se arruma. Nossa, que beleza, essa festa vai bombar. Vamos lembrar até daqui anos e anos e anos. Aí você chega lá e logo no começo da festa tem uma coisa que você não gosta, você vai conversar com a pessoa, dá uma briga, você fica louco de raiva, louca de raiva vai embora. Mas no momento que você sai da festa, você está tão triste, tão desesperado, você não sabe o que fazer, você senta na calçada e chora no meio da rua. Isso é a cena aquela mais assim, da pessoa mais perdida, apaixonada, mais com raiva. Enfim, vamos parar aqui de intensificar a situação, mas é isso que quer dizer então pleurer sur un trottoir, tá? Uma situação que é... Apaixonados e apaixonadas acabam vivendo cedo de tarde, pleurei sur un trottoir. E aí, me serrer sur ton coeur. É legal esse me serrer, porque significa me apertar no seu coração. Ou seja, dá um abraço assim pertinho do coração, né? Me serrer sur ton coeur. Muitas vezes os franceses vão usar essa palavra serrer. Quando você está se referindo a um abraço, je veux te serrer dans mes bras, tá? Eu quero te apertar nos meus braços, quero te dar um abraço, tá? Me serrer. Pardonner. Deserrer, então perdoar os seus erros Jouer de la guitare, então tocar violão Dancer sur un comptoir Então un comptoir é um balcão Então sabe quando você vai na festa, a festa tá bombando a pessoa mais bêbada O que, que ela faz? Ela sobe em cima do balcão e vai dançar Então é essa cena que você vê, dancer sur un comptoir Remplir un cadiz Ancadie um é o um que a gente chama de carrinho, um carrinho de supermercado. Ele tem um nome especial, ele se chama um cadi. Opa, então encher um carrinho de mercado, fazer aquela comprona esperta, só besteira, né? Então remplir rancadi um e aí depois avoir une petite fille, que já é muito mais sério, né? Ter uma garotinha, avoir une petite fille. Lembrando que petite fille pode ser neta também, mas quando é neta, aí vai ter um tire um tracinho de união. Une petite fille é uma neta, mas une petite fille é uma garotinha, tá? Passer mon permis, então passar o meu, a minha permissão para dirigir, ou seja, tirar a carteira de motorista, né? Em francês a gente vai dizer que é permissão para dirigir, então le permis de conduir. T'embrasser partout. Se me contone então Te beijar por tudo Partu significa por tudo abraçar Quando você vai beijar alguém Embrasser partu Se me contone então Se amar quando a gente estiver bêbado Não exatamente bêbado, né? Porque su significa, é um, uma palavra um pouco mais rebuscada, tipo ébrio, tá, sua é ébrio, mas se você quiser dizer do mesmo em francês, você vai dizer bourré, tá, se me contonei bourré, mas não é assim tão bonito, então vamos dizer se me contonei sou". regarder les infos e fumer toujours trop, então assistir às notícias, tá, les infos vai ser o noticiário, e fumer Toujours trop. Então lembra que ela tinha falado lá no começo fumer beaucoup trop, né? Fumando demais. E aqui ela continua e fumar sempre demais. Eveiller tes soupçons, te demande soupçon, pardon e te traiter de con. Hum. Éveiller, é despertar então são suspeitas então alguma situação lá ela vai despertar algumas suspeitas nele e venir te suppsons et te demande pardon então e te pedir perdão, et te demande pardon mas e aí depois lá te traiter de con traiter seria como quando você vai chamar alguém de alguma coisa você pode dizer ah, me tratou disso então e te chamar de idiota com em francês é um idiota te traiter de con te chamar de idiota. E lá no finalzinho, avoir un peu de spleen, spleen é uma palavra que eu nunca vi ninguém usando, tá? É uma palavra um pouco mais literária, que significa uh, uma tristeza, sabe, uma melancolia, sabe, quando você dá aquela sensação ruim, meio sem motivo, isso é o spleen então ter um pouco de spleen depois disso o que ela vai, vai fazer? escutar Janis Joplin, escutar Janis Joplin então, te ver dormir, te regarde dormir, me regarde guérir, me ver curar, a palavra guérir significa Curar para alguma doença, qualquer, qualquer é a cura mesmo né? de alguma coisa? Vai ser la guérison. Guérir então é o verbo quando a gente se cura. Faire du vélo à deux, c'est dire qu'on est heureux et merder les envieux. Então, fazer. Faire du vélo é andar de bicicleta. Quando a gente usa, é, quando a gente tá falando de um esporte, muitas vezes a gente vai usar o verbo faire para fazer esse esporte. Então, fazer ciclismo, né, faire du vélo, c'est dire qu'on est heureux. Então, nos dizer que a gente é feliz, c'est dire qu'on est heureux, feliz. E a última frase que eu acho muito engraçada, realmente ela... Traz palavras nessa música de romance, mas não é só romance. A última coisa que ela fala é émerder les envieux. Émerder les envieux. Então, émerder é uma gíria, tá? Normalmente o verbo seria enerver, que seria irritar. Mas se você tá utilizando émerder, pode ver que tem a palavra merda junto. Que é meio, você vai encher essa pessoa de merda, que é a, a ideia visual que você tá dando. Mas significa irritar. Você pode falar te me merda, je te merda. Ah, mas isso é uma coisa já bem mais coloquial, não, não vamos usar em qualquer lugar. Que significa irritar e envieux são os invejosos. Ah, então vamos irritar os invejosos. E merder les envieux. Eu espero que vocês tenham gostado, eu acho as canções da Rose, sim ótimas, tanto para vocabulário, que ela traz umas músicas românticas, mas pode ver que o vocabulário não é assim, então água com açúcar é bem legal para aprender. Eu gostaria bastante que você desse um like nesse vídeo, se você assistiu até aqui, quer dizer que você deve estar gostando, e eu sou a Fernanda, e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Cocktail F. Um beijão para vocês, e até a próxima, pessoal. Tchau!